Hoje vocês assistirão a 10 vídeos assustadores, mas antes já vai deixando o seu like, pois pelo algoritmo do YouTube, quanto mais você interage, mais o nosso vídeo é recomendado na plataforma. E se você não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para sempre receber todos os nossos vídeos no seu celular. O nosso primeiro vídeo se tornou viral no TikTok. Aqui vemos imagens traumatizantes registradas por uma babá eletrônica. No vídeo vemos um bebê deitado num berço sendo monitorado pela mãe que estava em outro cômodo da casa. Em determinado momento, a mãe registrou a aparição do que parece ser um demônio ao redor do berço com os olhos fixos naquela pobre inocente alma. O pior é que a criatura macabra não se contentou em apenas olhar, mas tentou também arrancar pedaço daquela pobre e inocente alma. Repare que no início é praticamente imperceptível, pois ele se camufla na escuridão. Por isso que muitas das vezes não conseguimos enxergar essas criaturas, no máximo conseguimos sentir a sua presença ao nosso redor. O vídeo que se segue foi registrado por Danny. Ele havia se mudado há pouco tempo para este apartamento, mas já nas primeiras noites ouviu barulhos estranhos ecoando pela casa. Mais tarde, o mistério se estendeu pela luz do dia, então ele pegou a câmera e começou a registrar tudo em busca de pistas. Foi quando em um determinado momento, através do reflexo do espelho, uma criatura simplesmente cabulosa surgiu do nada atrás da cortina do boxe do banheiro. Um misterioso ser parece uma mulher pálida como um cadáver cabeluda e com um olhar penetrante e assustador. E você, o que faria se batesse de frente com algo semelhante? Iria sair correndo? Rezar? Infartar? Deixe a sua opinião nos comentários. Em um outro vídeo comentamos sobre o monstro do lockdown. Mais tarde pesquisamos mais a fundo acerca deste tema e consegui encontrar mais imagens dessa suposta criatura que estaria sendo solta nas ruas pelos governos a fim de garantir que todos fiquem em casa. Como vocês puderam ver, temos algumas aparições ocorridas em plena luz do dia. Certamente em alguma cidade que está fazendo toque de recolher neste turno. Talvez este vídeo tenha sido registrado no início da pandemia, quando estava tendo mais isolamento social durante o dia. Este vídeo parece ter sido gravado dentro de um estacionamento de um shopping. Repare que a criatura corre rápido que nem um boat. Se essas imagens forem reais, certamente não é um ser humano. Agora um vídeo bem antigo mostra uma criatura semelhante correndo em uma estrada na frente de um carro. Há rumores de que este vídeo foi gravado em Nevada, estado aonde se localiza a área 51. são alienígenas geneticamente modificados que estão sendo escravizados por nós seres humanos? Quero saber a sua opinião nos comentários. Aqui temos imagens registradas pelo mapa do Google que mostra uma aglomeração humana bizarra em um campo na Finlândia. Muitos internautas sugerem ser o registro de vários zumbis correndo em direção à pista para atacar os seres humanos, dando início a uma espécie de apocalipse zumbi. Aqui eu acessei o mapa para vocês verem com mais detalhes. Será que o apocalipse zumbi já começou em outras cidades do mundo e a mídia está escondendo isso de nós? Será que em breve, como de costume, tais imagens serão censuradas? Ou será que na verdade o que nós estamos vendo é apenas uma obra de arte de um artista finlandês? Na dúvida, esteja sempre preparado e lembre-se de sempre acertar na cabeça. Número 5. Imagens registradas em Orlando, Flórida. Mostram vários jovens, todos numa casa, como numa espécie de reality show americano. Ali todos estão desesperados diante da aparição de luzes misteriosas nos céus. Dude, is that even real? I don't know, it, but it's not hey, A Bill Common baby! Is that a, an alien? What is it? Yo, this is it could be a satellite, no? What? Satellite? Yeah, it could be a No princípio acharam que fosse uma chuva de meteoro, mas logo viram que as luzes faziam movimentos atípicos para um asteroide, ou seja, faziam curvas e movimentos que demonstram inteligência. Repare que todos estão nas ruas apontando os celulares para os céus. Será que tudo foi combinado? Ou de fato eles chegaram? O nosso próximo vídeo mostra mais um flagra assustador, nas imagens vemos um homem cortando a camisa de um outro homem, repare que é tudo feito com muito cuidado, pois debaixo da camisa dele há algo simplesmente aterrador que vai te deixar de cabelo em pé, prepare o coração. No vídeo que se segue registrado por circuito de monitoramento de uma rua na Nicarágua. Vemos um suposto fantasma fazendo algo que você jamais deve fazer enquanto estiver vivo. Repare que ele atravessa a rua entre os veículos sem sofrer qualquer dano. Bom, ele é um fantasma. O problema é quando uma pessoa com visão espiritual mais apurada, mais aberta, está dirigindo por uma rua como esta e bate de frente com esta criatura, Neste caso, infelizmente, acidentes podem acontecer. No próximo vídeo registrado no ano de 2017 por câmeras de segurança de uma casa, vimos vários espectros fantasmagóricos voando sobre a sala e objetos sendo movimentados. Isso não é um evento raro e acontece na maioria das casas, sendo que neste local em específico a manifestação está mais forte do que o normal a ponto de ser captada pela câmera. Aqui mostramos brevemente o ataque de poltergeist numa loja que estava em obra. Lá no fundo a câmera capta o momento exato em que a entidade destrói o vidro de um armário. Agora mais uma cena muito comum. Muitas pessoas que partem dessa para melhor em hospitais não conseguem perceber que já foram e começam a agir como ainda estivessem vivos, como podemos ver nessas imagens. Aqui algum fantasma parece se locomover por meio de uma cadeira de rodas.